Cheguei em casa Ai, Ai, foi muito legal a escola Hoje o trabalho de ciências foi hiper, mega divertido Ai, olha lá, tudo bem? Ui, esse chão está de escorregadinho demais Ô, oh, Cremilda, olha só esse chão tá muito escorregadinho, você tem que ajeitar, hein? Olha, esses empregados são muito incompetentes e eu Ai aí é tão bom ter a casa só minha, eu posso fazer o que eu quiser com esses empregados. Ah, vocês não devem ter entendido nada, né? É, é porque eu amei aos empregados se eles contassem alguma coisa para essa justiça que eu tô vivendo nessa mansão chiquérmera, super chique e caríssima e rica e sozinha. Eles iam me mandar pro orfanato, é claro, é óbvio Mas como eu sou muito esperta, eu nunca faria isso, né? Então, eu tô aqui nessa bela azura de casa eu nunca vou sair Depois que meus pais morreram Eu tô nessa beleza Seria mais legal com eles, né? Mas, já que eu não tô com eles, né? Eu tenho que fazer tudo que eu não fazia antes Tipo espalhar coisas pelo meu quarto de propósito porque eles nunca deixavam eu fazer isso de propósito os empregados arrumarem não hoje eu colei chiclete no cabelo da minha amiga da minha inimiga, né quando eu falo dela ui, vou tirar até essa boneca da minha mão melhor eu tirar o hum, que, que eu posso fazer agora? óbvio, gravar musical é óbvio, porque eu não tenho licençórios? Pronto, peguei meu celular Agora eu vou gravar a música Troquei, porque naquela época meus, meus pais estavam vivos Eu tava com um iPhone 5 ou 6, eu acho que era 6 Agora lançou o 7, né? Vou gravar um músico bem divertido Os meus amigos vão ficar com certeza com inveja Pronto, peguei aqui o celular esse é da capinha assim. Bom, deixa eu ver. esse aqui. Tomilha, Vou gravar esse mesmo. Essa internet. Ufa, foi. Com quatro suítes, sala para três ambientes e um clube de lazer. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, para recomendar esse empreendimento que eu assino embaixo. Apartamento para toda a família, com quatro suítes, sala para três ambientes e um clube de lazer. E é por isso que eu... Cachorro estranho, hein, Todd? Pode estar no meu quarto pra fazer uma far né? Nunca pode ficar aqui no meu quarto. Apartamento para tudo. Agora eu vou gravar vários e vários e vários. Já sei. Empregada, eu posso ir na casa da minha amiga sozinha? Não, você não pode. É muito perigoso você andar sozinha na rua, né? Ah, por favor Quando eu puder, quando tiver tempo, eu levo você, tá querida? Por favor. Não vai não, é perigoso Por favor Não, para de fazer, Bia Não, se não te trago pra justiça, hein? Sou Toma chata cuidado. Sou chata Sou muito chata É, mas era melhor você ter Você não tem? Tá bom, eu vou embora, tá? Tchau Chata, chata, chata Chata Olha como fala comigo Sou sua dona agora Tá muito chata essa velha corrompe quer meu celular. Quer saber? Vou ligar pra minha amiga agora e dizer que eu vou na casa dela. Pronto, mandei SMS, E-mail. Tô indo, nem ligo porque ela fala. Foi embora mesmo tô com os outros empregados. Só falar que eu vou ali na farmácia comprar um remedinho ou qualquer coisa. Eles já acreditam, são um bando de bobos. Agora eu vou. Vou pegar minhas coisas, né? Minha bolsa. Olha a minha bolsa Por aqui eu não vou precisar não Mas isso daqui eu posso deixar Meu telefone, acho que eu não vou precisar também Tá de certo, todinho. Minha carteira E um guarda-chuva É tá bom vou fechar aqui vou fechar aqui colar aqui é bolsa nova que eu comprei lá em Paris que eu fui com os empregados e com as minhas amigas lá em Paris agora eu vou oh. pronto Cadê meu chinelo? Tá aqui. Tem que ir logo antes que os meus empregados me vejam. Ui, tá chovendo, né? Tá chovendo aqui. Fecha a porta. Ui, meu celular. Melhor fechar assim. Ai. Ai, peraí. Onde eu vou? Eu não sei. Acho que é pra cá. Ai. Pera aí Ai, eu já andei tanto Já andei 42 minutos Eu vi, eu marquei no celular E agora? Ai, eu tô embaixo de uma árvore Ai, eu me perdi Eu me perdi Ai Tem esse balanço aqui Ai, não dá pra ver, né? Tem um balanço aqui E eu não sei se eu sento Ai, ainda bem que eu trouxe um casaco de reserva Posso colocar ele para me sentar. Mas eu vou sujar meu casaco. Não. É melhor nem sentar nisso daí. Deve ter ba várias bactérias. Não. Deixa quieto. Ai. Depois eu coloco meu casaco. Não tô com muito frio. E agora eu tô perdida. Vou sentar só na pontinha. Ai, tá muito gelado. Ai, eu tô perdida. Ai, minha vida tá sendo um horror quando os meus pais morreram. Foi tão trágico o jeito que eles morreram. E eu fico aqui feliz da vida, vivendo a minha vida, mas não dá. Uma hora ou outra. Eu, por que, que eu fui desobedecer aquela empregada? Eu não devia ter desobedecido ela. Ai, meu Deus, me ajuda. Tá chovendo muito. Vou virar uma mendiga, eu não quero virar uma mendiga. Ai, meu Deus, eu não trouxe celular. Ai, deixa eu encapar meu celular com o casaco. É melhor eu encapar o celular do que eu, né? Mas se estragar, eu compro outro. O celular não tem gosto de nada O que que eu faço? <risos> Ei, menina, vem cá Oi, moça Tudo bem? Sim, vem cá Eu tenho vários doces, balas e coisas Ai, desculpa, é que eu faço dieta Ah, eu tenho verduras e legumes aqui Vem, entra aqui na minha casa Tô vendo que você tá sozinha aí na chuva É, tá bom É outro que nada, né Vou lá com ela